Olá Sol, ora bem, eu tenho que te apresentar, tu vais a, pronto, tu é que vais apresentar dois filmes em Viseu, brevemente, no Cineco Clube de Viseu, e eu gostava que tu falasses um bocadinho já desta uma grande entrevista, que eu sei, e que falasses aqui para, para este público fiel ao Cineco Clube de Viseu, sobre o teu trabalho, sobre o... O cinema, o teu cinema, o cinema moçambicano, a tua relação conosco também, aqui em Portugal. E vou-te deixar é a ti falar, porque eu não tenho assim grande coisa a dizer, eu sou apenas aqui um, um intermediário. Vamos lá. Sim, mas é, é um intermediário que teve uma participação ativa no, no processo e por isso seria interessante. Eu, eu talvez. Uh, primeiro dizer que estou sou super contente por esta iniciativa do, do Cine Clube de Viseu, que é uma coisa que já, já foi discutida e, e solicitada há muito tempo e eu tenho muita honra em ter participar neste, nesta iniciativa. Bom, eu queria talvez, porque as pessoas uh, se calhar não me conhecem, dizer que uh, há 60 e -se alguns anos houve um senhor chamado José Carvalho, mais uma senhora que resolveram uh, passar uma noite africana interessante, e depois, passado nove meses, vinha num, num comboio para a Beira, o comboio parou e eu nasci, portanto nasci no comboio <risos> na Beira, perto da cidade da Beira, e, e depois cresci em Inhambéria e portanto fiquei praticamente toda a minha vida em Moçambique, salvo de 72, 73 que estive em Lisboa a estudar no Conservatório de Cinema. E depois, quando aconteceu o 25 de Abril, e com, com o processo chamado PREC, eu resolvi voltar para Moçambique e, e começar as minhas atividades aqui. Trabalhei na rádio e depois, a partir de 80, praticamente, com, com algumas variações, fiquei a tempo inteiro no cinema. Portanto, sou realizador, sou produtor, argumentista, e, e, e pronto, e, e desenvolvi a minha atividade praticamente, Todos os meus filmes falam sobre, sobre Moçambique e sobre a realidade moçambicana. Eu acho que não há outra colaboração que, que tenha acontecido e que esteja a acontecer com esta força como a, está a acontecer entre a Real Ficção e a pró e, e eu quero aproveitar a presença do Rui aqui precisamente para ouvi-lo também falar sobre isso, não é? Vou-te passar a bola. Eu, eu, sim, eu, é, eu sempre mostrei interesse. Uh... Por esta, por esta ideia de, de conhecer melhor o, o, o cinema africano de língua portuguesa, falado em português, mas também a minha curiosidade de perceber o que eram as colónias, visto que eu, como refratário à guerra colonial, nunca tive, digamos, esse privilégio de conhecer eh, os países onde se falava português, tanto as colónias, era uma rejeição minha, política, ideológica, mas depois liberto de liberto de todo este passado, e depois do 25 de Abril, disse a mim próprio, eu quero conhecer onde estão, onde foram os portugueses, onde andou este meu povo, e quero perceber, quero sentir, quero saber como é que eles me recebem, como é que eu os vejo, como é que eles me veem a mim, é uma experiência que eu me dei de vida, quero ver isso até ao fim, por isso quando falas de Timor, é verdade, eu gostava, era o sonho da minha vida, acho que não vou completá-lo, mas gostava de ir até Timor, de facto, e perceber eh, como em cada uma destas terras, em cada uma destas misturas, o que é que aconteceu, como aconteceu. E se puder prolongar, fazer coisas em comum, melhor. Acontece que eh, já, já consegui fazer coisas em, na Guiné, em Cabo Verde, em Angola, e quando cheguei a Moçambique, de facto, não foi só fazer coisas, foi também que encontrar uma pessoa como o Sol, que passou ele a fazer coisas também, porque até aqui era eu que fazia. Fazia as coisas, levava a produção para lá, ou levava realizadores para lá, ou eu próprio realizava lá, mas nunca era com as pessoas de lá realmente em termos de, de, de pessoais, portanto, nunca havia um realizador local ou assim. E em Moçambique as coisas uh, completaram-se mais, como eu gosto, eu gosto eu, o que eu mais gosto é justamente isso, é essa partilha, essa essa disputa, essa essa guerra entre nós, para tentarmos perceber quem somos, porque é que somos assim, porque é que nos chateamos com uma coisa e não com outra, e o outro com o outro. E às vezes partimos tanta pedra que temos que resolver uh, os conflitos e, e, e de facto criar um, um novo uma, uma nova relação, partindo desta ideia de que a língua portuguesa pode contribuir de certa maneira para criar aqui um, um mundo único, único, com personalidade própria. E eu sinto-me bem neste território. Eu que não conhecia a África, hoje sou apaixonado pela África e, e adoro a África de facto, e, e os africanos e a maneira de deles de, de, de levarem esta, apesar das dificuldades... Levarem a vida para a frente e a maneira como levam, e, e tudo isto me interessa muito, e portanto as experiências com o Sol foi só uh, ir mais longe e, e eu sinto muito confortável com ele. Então, se o Rui, se me permites, pronto, o Monólogos com a História e o Mobata Bata têm a mesma coisa em comum. São ambos um, baseados em, em, em escritos de de escritores moçambicanos, um obviamente é o Miyakoto eh, eh, e o, o outro é, é, um, é um escritor que não está, não está aqui em Moçambique, que fez um conto muito afastado que eu, eu li há muito tempo e que achei muito ideia muito interessante a ideia de fazer um, um monólogo, praticamente era um, um filme com um personagem só. E, e daí eh, toda uma relação que tem a ver que era uma coisa que sempre me preocupou na minha vida, tem a ver um pouco com o facto de que eu, digamos, tomei opções políticas desde, desde jovem, que não eram exatamente as, as opções do meu pai, mas tentei sempre perceber o que é que nós podíamos pensar e, e digamos, atuar como dentro de países novos, ok? Como gerir, na verdade seria isto, como gerir psicologicamente a herança que os nossos pais nos deixaram, fosse ela boa ou fosse ela má, era um pouco esta a ideia. Então daí que eu, que eu quis tentar também por aquilo que se passou em Moçambique, que se passa em Moçambique, pensar sobre esta coisa de fazer uma espécie de monólogos com a história, e, e o filme acabou por se chamar monólogos com a história. É, é, é baseado num conto que originalmente se chama uh, Monólogos com a Sepultura, uh, ou Diálogos com a Sepultura, que se transformou em Monólogos com a História. Então uh, este foi o filme que foi o primeiro filme que eu produzi, é importante dizer isso, que eu produzi, digamos, não em coprodução, produção, mas com uma produtora portuguesa, no caso com, com a real ficção. Uh, e, e devo dizer que aqui é um, é um ponto importante porque, mais uma vez, porque temos aqui o Rui, portanto temos que falar sobre isso, que eu sou muito insistente de saber como é que o produtor… eu gosto dos produtores criativos, né? portanto sou muito insistente de saber como é que o produtor olha, olha para isso, e de facto os inputs do Rui, eu acho que sempre com muita retração da parte dele, ok, porque ele dizia não, só faz tu como tu quiseres, disse, tá bem, mas eu quero saber qual é a tua opinião. E, e, com esta, e ele foi dado assim algumas opiniões e acho que valorizou, valorizou o filme. Por exemplo, com a ideia da música nós acertamos, acertamos imediatamente, eh, tivemos logo imediatamente uma boa conexão de pedir ao Vitor Gama para fazer, para, para colocar a música dele, portanto isso foi muito bom, mesmo no próprio cenário e tudo isso. Então o monólogo com a história é um monólogo em que um, um jovem recebe uma herança do pai e e a questão que se coloca para ele é: eu, tu, o meu pai, não me, não me destas facilidades que todas as outras pessoas que são os vencedores, não é? os vencedores da mudança, acabaram por ter, porque sempre acabam por ter privilégios, por ser, por ser dirigentes, etc. E, portanto, ele se sentia um pouco, digamos, a querer entender o que é que o pai, o que é que o pai estava a fazer quando o pai lhe dizia sistematicamente: não quero que tu tenhas nenhum dos privilégios que eu que eu, que eu, que eu podia ter tido e eu próprio quero-me recusar a esses privilégios. E eu acho que essa história foi muito… muito tocou-me muito pessoalmente, foi muito muito forte e por isso eu dedico o filme ao meu pai, mas é um pouco um, uma, uma história universal, que é a história dos vencedores, dos vencedores da Revolução, é bom ficarmos claros sobre isso, dos vencedores da Revolução que se tornam o poder e que como é que eles lidam com esse poder, não é? Como é que eles depois de serem vencedores lidam com esse poder e de que maneira é que eles entendem que devem transferir esse poder, digamos, na geração, na geração que se consegue, que, que, que segue. E daí a memória, toda a discussão dele, que ele faz, como se estivesse a conversar com o pai. Na verdade ele faz um monólogo, mas é como se estivesse a conversar com o pai. Rui, eu precisava só fazer uma coisinha muito rápida sobre uma bata-bata. Uma bata-bata não foi uma produção com... com com, com real ficção, mas também foi uma, uma, uma produção com o produtor português e foi um filme que também correu muito bem e, e foi um filme é muito interessante porque o primeiro trabalho com o Mia, eu fiz uma adaptação do conto dele com completa liberdade, ele praticamente não tocou na história, e foi na sequência de uma bata bata que o, o Mia eh, próprio me disse mas olha, eu tenho um livro e tal que eu gostava, de... <risos> olha só, por é que não vamos fazer isso juntos e tal? E nesse caso, no caso do ancorador, já há um envolvimento do MIA completamente diferenciado do que foi no passado dele. Ele é o escritor do guião, comigo, né E isso foi uma experiência absolutamente incrível. E, portanto, toda a discussão sobre cinema, e literatura, como transferir de um lado para o outro, é muito interessante que se possa fazer isso uma bata-bata. Eu estarei disponível, se assim o entenderem, que na discussão sobre uma bata-bata possamos conversar, e se for preciso... Eu até aqui em Skype, uma coisa assim, posso ajudar também. Pronto, mas uh, é isso, é isso que, que convém tá. dizer por agora, não é? Está feito.